E aí pessoal, beleza? Eu sou o Titia trazendo mais um videozinho pro canal. Ou seja, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu trago pra vocês um videozinho aqui no servidor É, 10.1 da versão do tank 337. Certamente que sim. Eu falei, ah, vou gravar aqui no servidor do Sul porque tá muita gente jogando. E também os eventos tá dando muito é evento a... e eu vou conseguir upar a continha, eu consegui deixar a top. Então deixa o like aí, é se inscreve a... se quiser jogar, o link tá na descrição. Ative o sininho de notificação E também não se esquece de comentar Porque isso é muito importante pra mim saber que você não né, é só uma pessoa invisível É agora, verdade. Ó, então feito isso, vamos aqui pro vídeo Vamos eu tenho muitas coisas aqui pra tá arrumando essa conta A conta é bem antiga, mano É nível 48 Eu nem... Só quando começou o server eu criei, tá ligado? Mas eu não cheguei a upar ela Daí eu falei, ah, não vou upar ainda não Daí eu decidi gravar, daí eu falei, ah, agora o upo Porque tá tendo muito evento aí, ó É só você vir aqui, mano, ó Evento ilimitado, pegar os eventos ó, é o tanto de evento que tem Ixi, aí. alguns não são evento para nós, né mas outros são eventos de troca e tal. Só você começar a jogar no servidor que você consegue pegar todos os eventos, tranquilo? Vai, e vai tem alguns tipo eventos legal. que são é free aqui. Você vem cá, só coletar tudo mais. Vamos aqui para dar aquela aquele up de leve, né, galera? Posso começar o pano que aqui, aqui? Vou ver aqui. Acho que eu vou começar o pano as espírito de luta, né, mano. E galera, não se esquece, mano, porque tem que deixar o like aí, galera, pra me motivar a trazer mais vídeo. Se vocês quiserem que eu gravo aqui sempre, galera, vamos deixar pelo menos uns 80 likes aqui Pra me motivar a trazer mais vídeo aqui nesse servidor, mano Porque tô afim de fazer muitos vídeos aqui pra vocês Mas depende de vocês também, né, que vocês gostam de The Tank, então deixa o like Porque se você entra no vídeo aqui, me dá visualizações, mas não me dá like Então deixa o seu like, cara, seu dedo não vai cair, sua mão não vai cair, beleza? E tô upando aqui os espíritos de luta, eu vou colocar uma musiquinha aí, só pra mim tá ocupando esses produtos bem rapidinho É, beleza. Ó, oh, galera Pra vocês aí é questão de querer minutos Nem minutos, né? Segundos pra vocês ver isso aí Pra mim demora, né, mano? Ficar aqui upando, upando Mas se vocês gostam de vídeo assim Deixa o like, cara Porque é foda, mano Vim aqui fazer vídeo E ver que a galera não deixa o like Então deixa o seu like aí Se vocês querem vídeo aqui, né? Porque, tipo assim Eu tava pensando até em desistir desse canal aqui, né, mano? Porque, pensa pra você ver Ficar focado numa coisa que Não dá view Não dá Não dá inscrito Não dá nada Daí é, é... É triste Mas, enfim Vamos colocar isso aqui, aqui Deixa eu ver Opa, quer ver? Primeiro aqui, o crítico, deixa aí Aí tranquilo, tô com o super fogo intenso Posso sabe abrir... é. Ainda não tem negócio pra montaria Montaria abre aqui que velho Ah, tem que completar a missão Aqui da montaria para poder abrir ela é tá de zoa. Beleza? Mano, vou... esse vídeozinho aqui Vai ser um vídeo bem longo, beleza galera Porque eu vou upar a continha aqui inteira Deixava bem upada Espero que esse galo maldito que tem aqui do vizinho aqui Não começa a cantar bem na hora Que eu vou começar a fazer vídeo aqui Porque, pelo amor, né Aí, Beleza, pra vocês verem que a continha tá bem Tá assim, né Porque eu não tô upando a conta mesmo não É, beleza, coloca isso aqui, aqui Essas coisas aqui por enquanto É permanente, né Uh papai, bom demais Agora, deixa eu ver isso aqui Vou abrir isso aqui também Que é lá do das cartas, né Vamos ver se abre alguma, ó, tem conquista aqui pra gente pegar. Tudo mais. Isso aqui dá muito FC, para quem não sabe. Subiu um FCzinho aí razoável, né, pro... pro nível. Mas enfim, vamos abrir os é, esse negócio de, de montaria. Não ver, não. Vou abrir as e vai para outro lugar. Beleza, botei de querer fazer a mesma coisa aqui, colocar uma música porque ao tanto, né? Mas vamos lá. Aí então, Vou colocar o vovô mágico aqui Vou colocar aí pra usar Beleza 32 mil de FC Vamos indo aí O pano devagarzinho Mas não consegue Deixa eu ver o que mais Vamos abrir isso aqui também né? vendo não Isso aqui é uma ajuda pedra, Negócio de pedra aqui Vou colocar aí Beleza O que mais eu posso estar o pano Vamos abrir esse negócio aqui De pedra também é ok Fica de bloco, eu acho Beleza Vamos abrir os orifícios aqui Fica de boa Vamos ver Beleza Abrir isso aqui Tranquilo Agora eu vou pegar essas coisas aqui, né, mano? Isso aqui pra agora, então, pô. Vamos ver o que devo pegar aqui pra armar a continha. Deixa eu tirar essas asas aqui, porque pode bugar aqui, né, mano? Tranquilo. computador, essa vetuinha dele aqui tá bem chata, né, galera? Porque... Fazer o quê, né? Mas enfim, vamos usar isso aqui. Pode ser aqui. Tô nem aí, não. Só pra poder upar, né? Vamos upar a continha devagarzinho. Ok, deixa eu ver aqui. Abrir essas cartas aqui também. Já dá pra abrir as 500. Muito bom. Vamos ver se abriu o conquista nas cartas. Experiência, pra falar a verdade, né? Pode chamar de conquista, experiência, tanto faz. figura Acho que de arma vai ter pra ativar. Ou não? Que aí vai. <risos> Tem não? Mas tranquilo. Hum. Chegou. Ah, vou abrir isso aqui. Vamos usar. Quer ver? Cadê as pelas? É. Vamos aqui. Vamos abrir isso aqui, né, galera? Beleza. Deixar tudo aqui upadinho. Vamos abrir aqui, né, mano? Pra depois que né, precisar colocar as armaduras, as coisas, tudo certinho, já tá tudo organizado. Hum, agora vamos ver o pet aqui se eu tenho algum pet. É, depois eu vou para esse pet aqui, deixar ele full. Full eu falo assim, no meu level né? Ah, deu para entender, mas enfim, vamos colocar as coisas aqui. Colocar isso, isso aqui, isso aqui. Já sai para o batalha e tudo mais. Como vez falei, só para mim poder usar as coisas no pet né? Eu não tenho sociedade, isso vai me complicar um pouco. Porque não vai dar para abrir tudo que eu quero aqui não. Eu tô com 50 mil, deve Beleza, vamos ver se 100. É, vou continuar. Beleza, vamos organizar aqui. Vamos aqui no tempo. Vou poder upar ele aqui. É nível 1. Vamos upando aqui. Deixa só o seu like, mano. Se você tá assistindo até esse momento aqui, tá curtindo o vídeo, deixa o like aí porque é muito importante, beleza meu parceiro? Tem 17 mil ou oh, 1.700, vai é dar, velho. Tem 17 não. Mas enfim. Ó, nível 10 já. Ah, atendi um país que é rápido. Poder que o coisas tudo certinho aqui, é, beleza. Vou colocar aqui em tudo. Não sei se vai dar para colocar em todos aqui que eu quero. Hum. É, beleza. Tá não pra colocar as coisas aqui, né? Pelo menos. Foi mal aí, tá meio calado, né, galera? Porque eu tô meio concentrado aqui para poder querer colocar as coisas certo. Hum, deixa eu ver. Aqui. Galera, eu acho que eu vou fazer o seguinte, mano Eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes Se vocês deixarem a meta aqui, que foi 80 likes que eu pedi Daí na segunda parte eu já posso querer a próxima evolução, né Mas se não bater, daí eu não vou postar não, beleza, mano Então eu vou ficar com esse vídeo por aqui Porque eu não tô tendo espaço pra mim poder upar aqui Minhas coisas tá chegando, aí eu não tô podendo upar, né Vou colocar esse colar aqui e poder já refinar ele aqui, ó Não é tranquilo, pra espaço, isso aqui também não abrir aqui também vou ver se eu acho uma sociedade pra mim que é é me aceite aí. aí. vou querer fazer a segunda parte bateu os 80 likes eu já trago para vocês aí que o vídeozinho já tá bem longo não vai ter muito corte esse vídeo vai ser um vídeo mais que a evolução é evolução como que eu posso dizer devagarzinho não vai ser que é a evolução podona né mano mas tá bom vou colocar isso Tá parecendo de macumbia ou de pajé, lá hum vou deixar aqui ver Cabelinho está aqui, mesmo? irmão Ele também está bordando aqui no proceder Presente tudo de mulher? Parecendo mesmo hum. Um óreo, não dar uma olhada aqui no óreo Não tem olho. Feito de rosto também não tem Roupa, vou colocar essa aqui mesmo Hum, deixa eu ver aqui, chapéu Adoro, é, deixa a continha assim Mas eu vou ficar com esse vídeo por aqui, galera Aí pra vocês verem, deu pra pegar até um FCzinho de boa. Mas vocês vão ver que eu vou pegar mais se vocês deixarem o like. Deixa eu isso aqui também. Nem sei pra que, que serve isso. Hein? Como faz, né? Tô abrindo aqui, até vem alguma coisa Que presta. Não vem nada. Tô abrindo aqui à toa, parece. Se engana, é trouxa, será? Tinha de o um nome assim. Não sei pra que, que serve isso, não. Vocês comentem aí, sabem. Vou ficar com esse vídeo por aqui. Espero que todos que tenham assistido até esse momento tenham gostado. Se você curtiu, deixa o like. Tamo junto, até o próximo vídeo. Por favor.